E aí, Colosso aqui, com, voltando aqui com o um vídeo de Diablo, e hoje para testar a versão final do Diablo 2, que foi lançada hoje, dia 23 de nove de 2021. Então vamos lá, gente, vou fazer um, um personagem aqui, Druida, que eu, eu quero postar a gameplay, é porque eu já pus o nome do, <risos> do meu necromântico ali como Colosso, gente, vamos lá do Aí o dro... ah, meu Necromântico só criei para testar, tá? Vamos jogar. Boa tarde. Vamos lá, gente. Sem muito segredo. Fazer a primeira missão aqui. Vamos pegar a, a quest com a cara. Tem um vídeo no canal com tutorial, tá, gente? Sim, sobre hotkeys, dicas para iniciantes. Eu vou criar um vídeo sobre como criar. É, é, que que cada personagem especialidade como que funciona tá depois eu vou ver como é que tá o online também de nível rápido aqui pra gente já fazer a primeira invocação pega Cara, uma das coisas que eu sempre fiquei na dúvida foi sobre... Vamos pôr logo esse anel aqui, 27% de ouro adicional. Foi sobre armas de arremesso. Armas de arremesso, depois que você acaba é, de jogar elas, gente, é só você dar o reparo lá na, na cara, que elas voltam, a quantidade, entendeu? Vamos pôr essa aqui, a é Téria com defesa melhor a ideia gente é fazer um vídeo mais rápido de gameplay não muito explicativo, tá? vou explicar o mínimo de detalhes é assim, parar para explicar, tá? porque o Diablo já é um jogo extenso, né? para você ficar assistindo gameplay então a ideia é a gente tentar zerar rápido, na medida do possível. problemazinho ali de fazer uma invocação aqui, ó. A venenosa é melhor. Ó, já tem dois níveis nela. OK, F1. Depois eu preencho aqui as paradas dos atributos, tá, gente? 1 um a 6, 2 a 7. Essa, essa coisa do atributo eu gosto de decidir com calma. Essa vinhazinha, é boa, cara. Ela detona. O corvozinho é muito ruim, muito fraco. Ele não morre, né? Mas ele tem um limite de, de golpes que pode dar depois que você invo invocou ele. Então eu ponho um nível só aqui para a segunda missão, né? Se é, se é onde você vai Vou conversar com ela. Bora. Ela tá. Tem notado alguns delayzinhos aqui no servidor, tá, gente? Nesse iníciozinho, eu não, não tô enxergando como um problema grave ainda. Não, Vamos, tá muito cedo pra, pra dizer qualquer coisa. mina no começo é um caso sério também, né, gente? Corre. Pega tudo, viu, gente? <risos> Dinheiro é um caso sério. O bom do, do, do druida, em relação ao necromântico, é que ele não precisa de, de, de corpo, né, para fazer as invocações. O necromântico, com exceção do golem, ele sempre tem que ter um, um corpozinho para poder... Fazer as evocações dele Tá, tá gente Dá mole não que A gente não tá forte ainda Suficiente pra ficar entrando na frente De todo mundo não Mata o maguinho que senão fica enchendo o um raio do saco Cara, Nossa senhora, tá um bicho demais aqui gente Esse aqui você pode matar Mata logo Vamos fazer aqui corvozinho. F2. Ajudar. Opa. É o barulhinho que todo mundo gosta de ouvir. E é isso, mago demais aqui. Eu sempre gostei de personagem que que você não precisa ficar batendo muito. Sempre gostei. Estou sobrecarregado. Eu tô cheio já, cara. Estou sobrecarregado. Vamos ver se a gente acha. Nos consoles, cara, uma coisa que eu achei fantástica é que aqui no inventário você tem um botão que você... Organiza os itens. Eu, eu depois eu vou ver, quando eu não estiver gravando, se tem... Se, se colocar esse botão no no PC na versão do PC ajuda demais você ficar tendo que clicar é, é uma verdadeira merda né gente machadinho chadinho esse machado é, essa faquinha vale mais dinheiro pegar logo olha que chatice cara aí você esquece os monstros para trás saca isso é muito chato, cara. Tá vendo que eles mudaram um pouco da versão beta? Aqui, ó, no mapa. A a mostrando a saída, né? Tá mais destacada. Antes não era tão destacado assim, não. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu me lembro que não, não era roxo assim, não. Aí, ó. Cara, essa é a parte chata daqueles maguinhos. Cara, eles, eles ficam aqui pra cima. Não tinha visto. Deixa eu dar uma andada aqui. Vai andando. quanto a estamina vai recuperando. Vamos aqui aí Opa! aqui ó acho que a tecla G é na aqui no F ó, ó, a G você muda por como era o jogo cara olha que bizarro é bizarro demais mato mato os morto vivo aqui os mortos vivos, ele não pode curar. Chatura. matar ele, cara. Senão não vai dar sossego não. Chama outro. Mata esse maldito. Aí acaba com esses demõezinhos. É F2, cara. Tô apertando o botão errado. Isso não. Shift. É, Shift você. Já equipa a poção de uma vez só. Lá no seu cinto. Ó, oh, tá doido. Eu não vou transportar agora não. Deixa eu jogar essa aljava fora. Clava, minha poção de cura. Porque essa clava aqui eu quero. Vamos no lugar 2 a 7. Identificar essa joia mais 20 dano. Ô oh, doido, bom, bom pra caramba! Eu vou pôr aqui nessa espadinha. Vou voltar pra espadinha. 20 dano em 20 segundos nesse nível que a gente tá é coisa demais. Ué? Ficou um lugarzinho ali pra trás pra dar uma olhada. Morre, morre, morre, morre. Vamos lobo. Ah, não posso, é só nível 6. Então agora. Tempestade aqui não, vou pôr no, no No lobo aqui O F3, que aí ajuda Gente, demais, a você E eu ainda posso Continuar com a ó, tem cara Aqui, ó, tá vendo? Vou chamar um lobinho Nossa, tá atacando Lento demais que isso. Alguma coisa errada não é possível. Beleza. Passamos a missão. Já acabou? Vamos lá. Vamos concluir a missão. Deixa eu ver aqui. 10 minutinhos. Boa. Ok, vamos vender as coisas, control, você vende as coisas segurando CTRL. control Control e clicando, vamos comprar logo isso aqui gente, porque isso aqui desocupa muito espaço Que é uma coisa que eu faço Não, não, não vejo necessidade de comprar, vamos conversar com ela que ela vai te dar outra missão não vejo necessidade de comprar itens, não. Só só faço recarregar ali. Ó. Ah. o baú não tá funcionando, não? Ah, que susto, cara. Ctrl e clique, você manda as coisas pro baú. Bom, habilidade nova. Deixa eu ver aqui. Total de pontos de vidas, duração mais 40 alguma coisa errada ali cara eu vou colocar aqui não Põe elemental e nem nada não é, não vamos teletransportar não gente eu vou ver aqui no mapa é lá para cima a gente já achou o local bora lá vou pegar aqui o skill 1. fazer mais uma missão, acho que aí a gente fecha essa, essa parte 1 da gameplay a gente tem que achar o cemitério lá, né pra matar a a moça lá eu vou ver se na próxima gameplay, gente, eu abro a sala online pra que outros jogadores entrem, tá possam entrar que aí ajuda muito na experiência. Isso ajuda demais. Tô achando estranho, cara. O ataque dele, tô achando muito lento. Não sei se é impressão minha. Olha lá. Que arma que eu tô, cara? Uma espada, velocidade de ataque rápida. Vou ver uma coisa aqui. Neves equipa, equipa de novo Vamos lá Alguma coisa aqui Vou pegar isso aqui Coisa errada, cara Ataque desse cara Caramba, gente Gente mais aqui Vou Matar esses bichos aqui, cara ah tá. Sempre dá bastante dinheiro esses campeões ali. Precisando de um cinto, cara. aumentar a quantidade de espaço no de poções. Corre! Orbe, isso aqui é bom pegar, que vale dinheiro pra caralho. Armadura bobeira tá vendo cara tinha que ter um botão aqui para poder equipar as coisas de, é, de organizar o inventário aqui pois eu vou olhar isso com calma luvas um por aqui gente é, deixa eu ver aqui vou mais força o meu cara tá muito fraquinho eu quero ele dando porrada, porque depender só das invocações é foda, cara. Não, não rola, não. Já fiz isso uma vez e passei aperto demais para poder conseguir. Vamos lá. Dardo vale muito dinheiro. Estou sobrecarregado. Ou oh, clássico essas mulheres morrendo, cara. Vamos andando nos cantinhos que é mais fácil da gente achar o cemitério. Eu, eu juro para vocês que eu não lembrava que, o, que a forma de lobisomem tinha tempo. Eu achava que era até você querer voltar a ser humano de novo. Eu acho que aqui é o cemitério, vamos ver. Eu não descansar. Ai, beleza. Aqui eu tenho que matar a menina lá, a mulher. A primeira subchefe do jogo, né, gente? Esqueci o nome dela. A pina Sangrenta. Ela tá no meio do cemitério, ela sempre fica lá no meio. Vou entrar aqui e vou lá meter o sarrafo nela. Ah, opa, beleza. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa primeiro. Ctrl, clica. Não, não, não, tô fazendo tudo errado. Tô fazendo tudo errado. Trazendo fazendo tudo... Travou uh... Bom, gente Voltando aqui, por incrível que pareça O jogo Desconectou, cara Ó uh, é Vou considerar, gente De certa forma Que é normal Por quê? Pode, pode ter certeza Que tem 565 mil Pessoas jogando Vamos por aqui, shift, shift e o clique Beleza Vamos transformar no lobinho O problema do diabo é Que os mapas mudam <risos> Então não adianta nada Eu ir pro mesmo lugar que eu fui Aquela hora Cara, ficar congelado é muito ruim Como é que você fica lento Opa, mais um Ah, esqueci de vender as coisas Dei mole, cara Dei muito mole. Vou jogar isso aqui fora. Vamos ver, não dá ainda não. Metamorfose. Esses elementais, cara. Eu vou colocar porque ali na, na hora que eu for lutar vai ser bom. Não era pra ter feito isso, cidadão. Vou pôr um pouquinho mana, cara. Um pouquinho que em mana, gente, que eu tô achando pouco Pouca mana Tô invocando... Opa, tomara que seja Vamos lá, Vamos ver se a gente deu sorte Não é É outra localidade, cara Vamos procurar Opa, superior é bom Não consigo levar mais nada tá. É gente, vamos lá Que eu não posso ficar me dando ao luxo de não vender as coisas Não no começo Vamos conversar com ela aqui Gente, cuidado com redefinir os pontos É só uma vez que você Tem essa opção com ela aqui, tá? Depois que redefiniu uma vez, já era. Vambora, gente. Venha a tempo. Vou pegar isso aqui. Vou isso aqui. Chatura. Na forma de lobisomem, você não pode usar as magias de elementais só as invocações morrem tá atacando muito lento cara. vou fazer um teste aqui tá vendo ó, como é que tá atacando rápido com só o alguma coisa errada, gente Eu vou, eu vou andar como pessoa, porque se for para atacar lento desse jeito aí, não vale a pena eu ficar na forma de lobisomem, não. Hum, hum. maldito. Vamos lá. Aqui, ó. essa magia assim aqui é boa quando você tá com um monte de gente assim cara morre morre morre morre Isso é chato catar eu não posso usar nossa eu já tô cheio assim Shift, mas não é possível, gente, vai desconectar de novo, cara, ah. é. vamos lá, eu não vou voltar agora não Acho que eu achei. Cemitério aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pontos de vigor. Taxa de ataque. Então, bora. Essa chatura aqui curando todo mundo. Revivendo. Vamos dar uma curadinha. Bora. Vamos lá, no cemitério. Plantar os mortos destrói. Toma. matar esses aqui. Vamos lá, gente. Vou matar ela logo. Tem que ficar esperto. Ela dá muito dano com o arco, tá? Aí não. não é nada. Ali ela, correndo ali, ó Opa Uma queimada na galera Vem cá Caramba, gente Ai É dano pra porra Morre Cara, eu não acertei um golpe nela ainda Foge, foge, foge, foge, vai morrer. Inventário. Shift, shift, shift, shift. shift. Pronto. Dá uma fugidinha. Não, não tá aguentando a porrada, não. Vou matar um pouco de. Esses bichinhos aqui que não tá foda. Morto-vivo tá me moendo. Ela tá me moendo. Ela tá ali, ó. Isso. Bastante calma, gente. Bastante calma. É um rejuvenation potion ali. uma fugidinha. Oh shit. Corre. Eu tô sem vigor, cara. Calma. Vamos vamos na forma de do bichão aqui. Shift. Vamos lá, vamos tentar matar essa, essa danada. Dá umas fugidas dela, gente. Senão ela fica nessa porra dessa flecha dela. Acerta certa ela, cara. Tá é danada, hein, gente. Pôr um pouco na destreza, hein. Vou dar conta, cara. Tá muito fraco ainda um personagem. Isso, isso. Poxa, caramba, gente. Caramba. Deixa eu ver aqui, o que, é que precisa. Destreza, tá vendo? Tô com um pouca destreza. Beleza, gente. Vamos lá entregar a missão e finalizar o vídeo de hoje. Pra não ficar muito longa essa gameplay. Beleza. Vamos lá. Rapidinho aqui. Acabou. Tem segredo. Agora você tem uma... Uma ajudantezinha. Certo? Tá aí. Concluída a terceira missão. Você vai pegar aqui com a cara. Vamos só pegar a missão. Que é salvar... O Ken. Que é o cara lá. O magzinho que identifica as coisas pra gente. Pessoal, obrigado aí a todos que ficaram até agora assistindo... É, não se esqueçam de comentar, curtir o que, que vocês acharam, o que, que tem que melhorar na gameplay. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, pessoal!